como bom cidadão armamentista e cidadão do Mato Grosso do Sul. Um estado dos mais armamentistas brasileiros, conhecido como Brazilian Texas. O que Nós precisamos, primeiro, dar poder de arma aos nossos portugueses rurais. Nós precisamos de flexibilizar sim, colher café depois do horário, trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar feriado. Que o serviço era muito pressionado, era uma caixa de coxa e sobrecoxa de 20 quilos a gente cortar em 6 minutos. Chega dessa palhaçada de uma falsa política ambiental. Os índios estão ansiosos, esperando a autorização dessa mineração. O impacto é muito baixo porque vai melhorar as condições de vida dos índios. Essas pessoas vão se internam na selva, nos rios e depois dão trabalho pra gente de ter, de ter que resgatar, porque elas se perdem. Nós aqui somos um bando de responsáveis que querendo envenenar a população. Botar veneno no prato. Que prato, meu irmão?